Na correria da vida, nos falta tempo para cuidar da nossa saúde mental, que tem a ver não apenas com o bem-estar físico e psíquico, mas também com o bem-estar social. Isso porque nossa saúde mental é afetada pelo desemprego, problemas de saúde, violência, acidentes e até tragédias. Para atender a população, o Estado deve ter políticas públicas na área de saúde mental. Porém, o que temos visto nos últimos tempos é o enfraquecimento destas políticas públicas, que atingem mais fortemente aquelas pessoas que não têm condições de arcar com um tratamento particular. O próprio, o próprio existir nas grandes cidades, a correria, o cotidiano... Isso leva ao adoecimento, ao enfraquecimento né, das pessoas diante das lutas do cotidiano. Claro que é necessário que a gente tenha um suporte, uma rede de atenção para que as pessoas possam dizer das suas angústias, das suas necessidades, para que seja feita a prevenção inclusive da sua saúde mental. Para mostrar um pouco da importância da política pública de saúde mental, vamos conhecer uma iniciativa que vem lá de São Paulo. Eu acompanho o coletivo Psicanálise na Praça Roosevelt. A gente parte de algumas iniciativas que já existem, assim como a clínica pública na Vila Tororó, a clínica aberta na Casa do Povo e a gente aqui na Roosevelt. A gente está aqui faz um ano e meio, quem vem deixa seu nome e vai sendo atendido por ordem de chegada. Os atendimentos na praça são bastante interessantes porque são atravessados pelos skatistas, pelos cachorros, pelas pessoas que circulam pela praça, pelos moradores de rua. E isso traz uma dinâmica diferente, que é diferente de estar no consultório protegido pelas paredes. Tem algo que é atravessado pelo território, que é uma coisa que brilha no olhar. A vida corrida que nós levamos também pode ser afetada por acidentes e até desastres, como foi o caso do rompimento das barragens da Mineradora Vale, em Brumadinho e Mariana, no estado de Minas Gerais. Atua três anos na equipe Conviver. Essa é uma equipe específica em saúde mental e atenção psicossocial que foi criada é, para acompanhar os atingidos pelo crime da Samarco em Mariana, é, que ocorreu em 2015. É importante dizer que o desastre ele está em curso, ele não se limita ao momento em que ele aconteceu em novembro de 2015, mas ele continua perpetuando sofrimento social, violação de direito aos atingidos, e todo esse cuidado ele deve acompanhar esses vários momentos e esses diferentes contextos com que os atingidos eles estão inseridos. Então, é um trabalho, é, a atuação do psicólogo nesse contexto é uma atuação política que deve estar atenta né, aos fatores socioambientais, às discussões a discussões a respeito do desenvolvimento econômico do município, e é uma construção de um cuidado que deve estar pautada nas relações comunitárias dos atingidos nas redes de apoio e de solidariedade. E também acreditamos na importância dessa atenção, ela ser construída não só nesse período de crise, mas também dela ser pensada a médio e longo prazo, porque os impactos, eles, é continuam acontecendo é, e se perpetuando por um longo tempo. Outro caso de repercussão nacional em que a psicologia se fez presente foi no incêndio que atingiu uma creche na cidade de Janaúba, em Minas Gerais. O primeiro contato que o serviço teve com as vítimas foi em nível de hospital, onde né, foi prestado um acolhimento muito mais de uma abordagem de uma assistência, né, na prestação de um, de um cuidado no sentido de alimentação, de acompanhamento às suas residências, acompanhamento ao AML... Né, é, trazendo notícias dos seus familiares que se encontravam internados. Então, esse foi o nosso primeiro contato. A partir daí, a saúde mental né, é, viu a importância de delinear os cuidados de todo o município, de todos os serviços aqui para serem ofertados às vítimas. Hoje, o município né, se, se encontra com relação a essa tragédia, é, em um nível de uma satisfatoriedade, né? onde a gente viu que a questão do trauma é, já está sendo muito sanado, está né? sendo bem, bem diluído com relação à assistência, aos atendimentos, onde as pessoas já voltaram ao ritmo de vida, aos cuidados de família, aos cuidados né? é, com relação à sua vida cotidiana. Diante do enfraquecimento dos investimentos em programas públicos de saúde mental, os principais atingidos, os usuários, também dão a sua palavra sobre a importância de instrumentos como os CAPS, Centro de Atenção Psicossocial. O CAPS me acolheu em 2011. Quando eu cheguei no CAPS eu era um usuário de crack, morador de rua. Eu não tinha perspectiva de vida, eu não tinha vontade nem de viver. Quando eu conheci o tratamento humanizado e o primeiro a, a, a minha colher me tratou como um ser humano, eu achei que eu estava sonhando, mas eu descobri que era possível você largar um vício sem precisar de amarra, sem precisar de ser manicomializado. E o tratamento em CAPS é tratamento em liberdade, onde a pessoa opina o que ele quer fazer, a diferença da, do que eles querem fazer hoje em dia aqui no Brasil que é trancar as pessoas e manicômios. Exemplos, é, aqui no DF mesmo, existe o um manicômio, que é onde a pessoa chega caído e a pessoa acaba morrendo dentro do manicômio e, serviço, e o serviço tem de ser humanizado às pessoas, que as pessoas escolhem o jeito que elas querem ser tratadas. É uma questão prioritária hoje para a psicologia, entender que o cuidado dessas pessoas, o cuidado das pessoas prioritariamente deve ser um cuidado que passe por uma perspectiva e passe por uma possibilidade de compreensão de que o sujeito tem a liberdade de ir e vir, que ele não pode estar, ele não deve estar né, é, preso né, em locais que impeçam a sua livre locomoção, que imponham a ele determinadas é, ou unicamente uma forma de cuidar isso é uma coisa que a gente tem discutido e tem se preocupado bastante porque há uma oferta cada vez maior de serviços né, e de promessas é, de cuidar dessas pessoas. O Conselho Federal de Psicologia esteve sempre presente nas lutas em defesa da saúde mental, como na histórica Carta de Bauru, em 1987, marco na luta contra a lógica manicomial. E também nas recentes fiscalizações em comunidades terapêuticas e hospitais psiquiátricos, ocorridas em 2017 e 2018, que constataram diversas violações de direitos humanos e a falência do modelo manicomial no tratamento e cuidado aos usuários. A, a histórica Carta de Bauru, que a gente sempre remete -se quando a gente fala da luta manicomial, ela tem origem ou ela culmina de um processo muito interessante que acontece no encontro ocorrido em, em Bauru em 1987 de um movimento muito potente, que fazia uma crítica muito forte à perspectiva do tratamento é, em saúde mental feito numa perspectiva manicomial. É, é, é, os movimentos eles ganham força nesse momento para dizer, não, nós não queremos o tratamento em saúde mental feito em manicômios, nos moldes que aconteciam no Brasil, já desde 1840, com a instalação dos os primeiros hospícios que chegaram é, aqui no nosso país. Lugares assim, é, é, insalubres que não garantem efetivamente a, as condições de dignidade e as condições que uma instituição de promoção de saúde obrigatoriamente precisariam ter para poder ser declaradas efetivamente instituições promotoras de saúde, principalmente instituições promotoras de saúde mental. Desenvolver políticas de promoção de saúde mental é fundamental para proporcionar à população um alcance aos serviços de tratamento e apoio social. Música